Salve galerinha, isso aqui é mais um vídeo descontraído da galera do, do canal 4 Cabras Aqui com a gente o Douglas, o Matheus, o Marlon e eu que vos falo o Nélio Então galera, quero tocar uma musiquinha aqui, um rap que, que, eu, que eu fiz pra, pra vocês Enquanto a galera descontrair aqui também hum... A verdade e o que vem do coração Palavras bem mandadas não oferecem salvação Enquanto os manos da quebrada procuram a solução O Estado não divide gerando o bordo, nos irmãos São muitas classes, poucas revolucionárias O monopólio fundiário, crime, empresa de fachada Na o governo, controlando opositores Por meio de corona para senadores Leis são votadas, mas não pro povo. Legitima a opressão de um sistema escroto. O povo não vai azul, só se alta no esgoto e os bares estão cheios e achamos isso pouco. Mas está tudo bem, o mundo dá muitas voltas Em tudo que é certo, um dia virá revolta Doces envenenados, servos entividados No capitalismo é assim a exploração desumana Não adianta fugir esconder, como eu te disse antes, o de tender com uma certa comoção com um amor o um coração palavras pré-moldadas não oferecem salvação, então pegue uma toalha e acenda o ar vá pra festa dos vaqueiros, toma me com zé ninguém camarote, Kevin tem um whisky, tem gelada mas eu quero é que se foda essa puta palhaçada, mesmo que Pedro tenha tá se queixado no espelho, mesmo que no muro sejam fracos verdadeiros Mesmo que o Estado me leve A negligência, a vontade de potência Será nossa eficiência Não adianta dialogar Eu prefiro o silêncio Já shopping Robin Vê se quem fala primeiro, Sócrates foi o tomando-se contra e o império destronou. Isso foi sua própria culpa, Platão. Perdonizou e pôs medo e respeito, castigo eterno. E o ouro verdadeiro, mas será que isso existe ou faz parte da miséria? Lera pelo capital, como dizia o oriente manipula sua mente, rádio, cinema e tv Eu não quero nem saber, prefiro a verdade Camaria do passado, onde os loucos andavam livres E não eram adestrados Prefiro me preparar, e não me ajoelhar Resistir, resistir, resistir Lutar, lutar, lutar Vamos nos organizar, vamos nos preparar O povo organizado muda as coisas do lugar É isso aí, galera. E com essa musiquinha a gente começa mais um vadiando e a gente vai fazer mais um vídeo descontraído, conversando é, coisas aleatórias. Aleatórias. Então, do o que você gostaria de falar nesse vídeo? É... Eu gostaria de recomendar o seguinte, gente: é... fique em menos tempo fora do computador. E quando eu falo isso, eu gosto de mencionar a série Black meal, que tá. Comecei a assistir hoje é, essa série e é, parece ser é mesmo. É, é muito louco, a série é escapada pra caceta então você ver com uma humanidade vai ficando de cada dia mais, dependendo dessa foto esse espelhinho preto aqui, como essa foto vai nos é, fazendo parte da gente. É muito louco a série é Viagem. E para quem gosta de ficção científica, é, eu recomendo, porque é muito bom. Black Mirror. Basicamente, agora like whole whole like. break break. A, a, você pergunta, um por que Black Mirror? Basicamente é o seguinte, é... Espelho É que é tem uma série LCD que tem muitas vezes nos computadores, TV e celulares. Dentro de Espelho Negro. Acontece na atualidade, ou... Tipo, não tem, não deu anos. Só fazendo isso, ó. Isso pode ser que Desde, não dizem um ano, mas dá vai ter que acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou até hoje. Porque tem episódios que se, são através de, digamos, redes sociais e tem episódios que são tecnologias que vão é surgir. É contemporânea. É, se perde a contemporânea, é, pode acontecer hoje, amanhã. Pô, tem de que a negra só tem tipo, rede social, onde ela é avaliada por várias pessoas e ela avalia várias pessoas. É através dessa avaliação. Tem pessoas que conseguem até de desconto na rua casas. E a tipo pode são tão. tão para ter tanto. É, avaliação, mas elas são falsas. Tão falsas que elas não podem nem reclamar de um serviço ruim. Se reclamar, mas isso é a realidade, é, pai. É, pelo menos a maioria das pessoas, hoje em dia, se transveste de uma identidade falsa pra Bastante. ficar bem, assim, é, pra, é, pra, pra sociedade. É, realidade que a gente tá agora, meu amigo, vamos oh, velho. Tipo Porque, geralmente as pessoas é criam um personagens para ser aceitas pela sociedade. Ah, é. Né? é? Aquela história é muito interessante. Tem um episódio também chamado... Tem um episódio que eu vou dar... Desculpe. É, Black, pode dizer, Black Mirror, Mirror se funciona assim de modo. diferente dessas séries são. É, cada episódio é uma história única. É um filme de uma hora e pronto, acabou-se. Tem um filme daqui de uma hora ali. É o primeiro episódio, vai ser só é, a história do ministro. A história do ministro acaba no primeiro episódio. Depois do segundo episódio, que é a história do. Que é a história do 15 milhões de bons. E a terceira história que eu esqueci, a última. Cada história é diferente. Mas, às vezes, tem o famoso easter egg. Ah, oh, tinha citação de tal. Que tipo, eu não percebi. Mas tem uns um... caras que é fera em caçar easter egg. Eles assistiram é, essa série tão detalhada. Que eles viam até nas notícias. Foi do, tipo, do último episódio da terceira temporada. Menção ao ministro do primeiro episódio da primeira temporada. Eu... Caraca, velho, esse cabalho. O de Rapaz, sou bem que só põe. Cara Os caras. Eu sou, sou daqueles que apenas assistem e às vezes até esquecem o nome da cidade. Não, <risos> não, eu não, eu não. Tipo, eu não decorrei o cara. Eu não lembro Eu não. Às vezes até me esqueço o nome do personagem mas pelo menos. Ah, lembrei. Mas esse tipo, cabal ficou assim mesmo. Tipo, dá tá, sinal de estar aqui, de repente, apareceu uma pequena coisa aqui atrás. Então, eita, ali ó. Esse funciona tá, tal, tá, isso é um é, efeito, é, é, tá, tal, tá, saiu! Tá, Caralho, é porque geralmente toda série ela tem satélite se sempre ter tá ligado Porque senão fica é, um negócio de deslocar é, é, Aí, eu vi falar aí que... Ele tem que encaixar tudo Eu vi falar o seguinte, que existe uma teoria de que a série, se você for ver é, Tem uma linha cronológica a partir das tecnologias que aparecem na série Cada episódio aparece uma tecnologia diferente Existe uma tecnologia que você pode gravar suas memórias Gravar assim como se fosse um de celular, até esse ouro, tudo, e exibir numa TV. Ah, velho, mas daí eu já pensei, Nossa, não já pensei. aí na vida. Agora base é a seguinte: vocês gostaria de ter todas ir? as suas memórias gravadas? Eu não, vai ter algumas memórias só para traumatizadas Você não gostaria? Não, eu, eu não gostaria de ter minhas memórias gravadas. É, peraí, eu posso produzir Porque, um não, na minha mesa. agora base é seguinte: que. Eu ficamos com Matheus, que uma namorada mas, sim, mas tinha namorada não, não. E nessa realidade todos têm esse chip. Tipo. E Matheus quer ver se a namorada traiu ele Nessa realidade ele pode tirar a dúvida e aí, é, então, é as vantagens é, aí é, é, Olha é, é as, as possíveis separações aí Tipo é Seria tão vantagem tá, se você vê algo que você não quer ver que tem que dizer não nem toda lembrança é algo totalmente boa, velho tiveram muitas automáticas E a vocês querem apagar isso E aí, pessoal, vocês já jogaram algum tipo de jogo antigo, tipo Street Fighter? Rapaz, eu tava jogando um jogo chamado Outlaw, velho É um jogo FPS, mentira, é. agora é um jogo muito foda, velho tipo... É das antigas, bicho ele é tão antigo que quando você vai instalar ele em 64 bits, ele não pega <risos> Não pega em 32 é, bits É pra PC? É pra PC é, é, mas... Nossa, velho Velho, eu vou chamar de... Eu... Quantum Play 2 Aquele famoso CD do... É, Super NES, tá ligado? Que vinha a 600 jogos de Super ah, Nintendo Ah, pra Aquele DVD Eu tenho aquele jogo Sabe aquele jogo que, é que eu jogava é mais? Eu tinha uma gravação no Final Fantasy 1, 2, 3, 4. Em cada Final Fantasy tem uma gravação. Mas chegou a zerar algum já, Lucas? Vem aí. Falando em Final Fantasy, já zerou algum? É. Zero. Final Fantasy é difícil, é. pô. Tem, tem oh. hora que o cara tem que ficar fazendo já zerei, já zerei dois aí. Ó, oh, eu já consegui ah. zerar um. A gente tava jogando, era o quinto, não né? era o Final Fantasy? É. O, o do quinto, ou era o quinto, ou era o quarto. Ele, a gente começou junto, mas só que. Foi tão, o jogo foi tão longo, mas tão longo que ele parou, eu continuei. <risos> Depois de muito jogar, os mapas se juntaram eu não. Aí tem que parar porque é, eu tá muito. Viagem, eu passei bem um ano pra zerar o Fighter Fluff. Faz dois uh, anos, mas dois mas na fantasia de jogo pra você ficar upando, tá ligado? Pra quando você é, chegar é, no, é. numa parte mais difícil você tá forte. Eu não faço na Fantasy 1, fiquei logo no começo matando um monte de bicho. Só pra juntar dinheiro pra comprar uma porra de uma espada pra matar os bichos que era uma sorte mais fácil, é. mas isso não adiantava. Só mas... que no Final Fantasy 1, as melhores coisas são as dopradas da você, Tipo, não é. consegue encontrar. A única espada que eu encontrei que foi a melhor foi na... na no, um dos últimos boys, que foi a Scalibur. A, a maior do Final Fantasy é a Massa Moon que eu achei pelo é menos. Tá. Eu acho que é a dela aumenta muito mais do que a Massa Moon e aceita de qualquer personagem. Sim, né? ah, ah, a Samumi também, ah, eu ouvi relatos aí que ela já existiu mesmo, né, então... Mas, não mas, eu, mas é a Ti ainda Falando nessas espadas é, mitológicas, assim... Rapaz, eu já, já ouvi que existiam várias, né? inclusive na antiguidade os caras usavam um, um material meio uhum. parecido com um imã pra quando batessem as espadas, uhum. elas... <risos> Não dava ah, o cara puxava ele, a cor, e o cara pegava. Tem um, uma época no Japão que eles criou que, que, que até a, a mil das espadas, as catanas amaldiçoadas, que eles passavam veneno na espada e quando cortava, já era. Aí né? já era, aí, o veneno ah, era o que eles usavam na porta. Aí então criou essa linha das espadas amaldiçoadas. Pode As espadas são loucas, é é, é é, é um tipo de armamento que se acontecer um apocalipse e zumber, dá pra usar até ele. Pode crer, é isso aí, galera. isso daí foi mais um Vadiano Interativo aí da galera. Com, com o nosso estagiário aqui, ó. É, O nosso estagiário aqui ah, Matheus. O Matheus é isso, é, é galera. Pessoal. Até valeu. a próxima, valeu. Falou, gente. Não esqueça de deixar o seu curtir. Curte aí, pessoal. E Curte, comenta e compartilha.